Fala aí meus queridos senhores. Que gosta daquele sexo demorado? João Silva aqui. O pai do sexo perfeito. Hoje chego com mais um truque secreto da trança. Um dos mais poderosos da atualidade. Pra você não soltar aquela gozada antes do tempo devido. Então meu querido não seja bobo e assista ao vídeo. Até o final e deixe aquele like maroto para espalhar esse vídeo e se inscreva nesse canal da trança agora no começo do vídeo antes que o youtube esconda de você todos os conteúdos top aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o vinho tinto uma poderosa bebida alcoólica capaz de retardar a ejaculação precoce por alguns minutos se for consumido da maneira correta como eu vou ensinar aqui nesse vídeo o vinho tinto eu vou te dar mais uma razão para beber o vinho tinto, pois essa bebida alcoólica contribui para o aumento dos níveis de libido no corpo. Segundo os pesquisadores, os antioxidantes juntamente com o álcool no vinho desencadeiam a produção de óxido nítrico no sangue. Isso permite que as paredes das artérias se relaxem, aumentando o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais. Os resultados indicaram uma resposta afirmativa entre o consumo de vinho e o apetite sexual. Mas deve-se ter cuidado, pois o consumo é excessivo de álcool, pois pode afetar negativamente o poder sexual de um ser humano e prejudicar seu desempenho na cama com sua gata. Por isso eu recomendo não abusar dessa bebida. A recomendação aqui é que você tome um copo desse vinho uma vez por dia. E meia hora antes do ato sexual com sua gata. Recomendo fazer assim porque esse foi um dos truques que eu usei para segurar minha gozada por 15 minutos a mais. Toda vez que eu ia para a cama com minha gata, conseguia satisfazer ela. Sem gozar rápido demais. Pois é meu amigo. É isso mesmo que você está ouvindo. Toda vez que eu tomava um copo de vinho por dia eu segurava minha gozada por 15 minutos a mais sem gozar rápido. Não é brincadeira, me senti muito aliviado na época. No máximo eu aguentava três minutos. Sofrendo. Minha mulher é muito delícia e gosta muito de trançar. Infelizmente, 15 minutos não é o suficiente para ela. Esses 15 minutos serviram apenas para eu não deixar ela na mão. Mesmo assim ela sempre queria muito mais que isso e já chegou até chorar por causa desse meu problema. Mas esses miseráveis 15 minutos que passei a segurar a ejaculação me abriu os olhos para outras possibilidades. Me fez entender que sim é possível curar a ejaculação precoce. De forma natural e totalmente discreta. Basta achar as informações corretas que você resolve isso de vez. Caso você ainda duvide disso como eu duvidava. Apenas clique no link que deixei embaixo desse vídeo. E baixe o guia atualizado. E comprove por si mesmo como é fácil durar até 90 minutos sem gozar ainda nessa noite. Se você aplicar o método. Ela vai ficar muito feliz com você e muito mais carinhosa também. Isso aconteceu comigo. E com você não vai ser diferente. Não esqueça de deixar seu like aqui violento. Para espalhar esse vídeo. Para todos os homens que precisam. Dessa informações. Beleza. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. E fique com Deus. Fui.